Este era o momento da verdade, o dia de todas as decisões. Para as 15 equipas finalistas do Protecting, um programa de aceleração de empresas, tinha chegado a hora de subirem ao palco do Auditório da Fidelidade para o Pitch Day, a apresentação final da ideia de negócio. Apenas três seriam premiadas, do programa que apoia e promove o empreendedorismo desenvolvido pela Fidelidade e pela chinesa Fosun. Há quase 24 years ago. Uh, cent, we have four funders, so we start from 4,000 US dollars. So what's the uh, same thing is uh, uh, entrepreneurialism. So I think if some idea can work here, we will try to bring them back to China market. Let them benefit from China momentum. So all we, we want to do is try to uh, combine in China consumption momentum with uh, global results. Lançada a fase de candidaturas em outubro do ano passado, o Protecting contou com mais de 140 candidatos de países tão distintos como Portugal, Suécia, Malásia e Irão. No total, foram sete meses a trabalhar sobre ideias de negócios em áreas como proteção pessoal e patrimonial, serviços, saúde e poupança. Afonso-me, desde o início, eu começava o assinista maioritário do grupo Fidelidade, com o objetivo de desenvolvermos em conjunto uma, uma ação de interesse global para a economia e para a sociedade portuguesa, desenhamos este projeto que abre às empresas vencedoras, que vão ser três, a possibilidade de estarem presentes num mercado mais alargado, sendo que muitos destes projetos, como vimos hoje, são projetos que não fariam sentido apenas para um mercado como o mercado português e, portanto, precisam de mercados mais amplos para vingar e para ter sucesso. E é com uma visão global que as três startups vencedoras fazem as malas para um roadshow na China, mais concretamente em Xangai, sede da Fosun, um mercado em crescimento muito apetecível para as vencedoras do Protecting. It was a great experience to get all this insider knowledge. It was a great and unique opportunity and We're just super happy to get all this openness and trust from Fidelidad and soon. As portals that are going to open will be no doubt the portals in the Asian market. It is a spectacular market. For us, it will represent a potential of millions of euros. We came here with the idea of arranging contacts, establishing, eventually, relationships with new clients e, claro, o potencial de ir para um mercado emergente como é o caso da China.